para encaixar a minha mão nas outras costuras, aí eu ajeito aqui ó, uma costura por dentro da outra, nisso aqui é bom, você já tá ó, segurando aqui, já segura o core, já faz um exercício, ó, ajeitei aqui, ajeita aqueles elásticos da lateral, para não ficar tudo zoado, né?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 Ó, viu? Rapidinho e bem fácil você chegou no lençol de elástico todo dobrado.